Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Hoje damos continuidade à nossa série sobre os formatos. Se você perdeu o primeiro episódio dessa série, clique aqui para ir para uma playlist com cada um dos episódios já feitos até agora. Esta série passa por cada um dos formatos já concebidos de Magic the Gathering, analisando as suas características e o investimento financeiro que cada um desses formatos demanda. No episódio anterior, falamos sobre um formato que muda constantemente e é bastante dinâmico, que é o Standard. Hoje nós falaremos sobre um formato que também muda com cada nova coleção, mas diferentemente do standard, não rotaciona e cresce cada vez mais a cada dia. Estamos falando do Modern. O Modern é um dos formatos construídos mais populares de Magic e também um dos mais recentes. Bem recente, para dizer a verdade. Ele foi codificado e implementado em agosto de 2011 na Pro Tour Filadélfia, e antes disso ele havia sido testado em maio daquele mesmo ano no Magic Online como um formato não sancionado. Nos eventos oficiais, o formato que imperava antes do Modern era o Extended, do qual falaremos em uma outra oportunidade. Para agora, vamos analisar as principais características do Modern. Assim como o Standard, o Modern é um formato construído e sancionado pela DCI. Os decks nesse formato devem conter um mínimo de 60 cards, sem limite máximo, desde que possa ser embaralhado sem assistência. Um sideboard de até 15 cards é permitido. Exceto pelos terrenos básicos, main deck e sideboard combinados podem conter somente 4 cópias de um mesmo card, salvo a exceção do card Ratos Implacáveis, cujas instruções quebram essa regra. Uma curiosidade, esse foi o único card impresso até agora a quebrar essa regra específica. No Modern, são permitidos cards impressos a partir da 8 edição, a primeira coleção a utilizar o card frame moderno, mais comum nos dias de hoje. São permitidos também cards da coleção espiral temporal que foram impressos com o frame antigo, identificados com o símbolo de expansão roxo. Apesar de jovem, o Modern já conta com uma considerável lista de cards banidos. Como dito no último episódio, cards que desequilibram um determinado formato são banidos para garantir uma experiência de jogo mais saudável e justa. Alguns cards banidos mais populares do Modern são Olho de Uguim, Abismo Sombrio e Jace, o Escultor de Mentes. Você pode conferir a banlist completa do Modern no link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos falar sobre o dinheiro que a gente precisa ter para jogar esse formato. Como falamos anteriormente, o Modern não rotaciona. Isso significa que cada nova coleção é agregada ao formato. Mas será que isso significa que o Modern é mais barato que o Standard? Vejamos. O menor preço de um deck Modern gira em torno de R$ 2.500. Lembre-se que estamos falando de um deck com um mínimo de potencial competitivo. E esses valores ficam cada vez maiores à medida que o potencial do deck aumenta, chegando a valores próximos a 20 mil reais. Meu Deus! Hum. Nossa. Bom. Os valores dos melhores decks do Modern assustam à primeira vista, mas se compararmos com o Standard, o investimento é menor a longo prazo. Uma vez que você tem o deck, você pode jogá-lo por tempo indeterminado, pois lembre-se, o Modern não rotaciona. O máximo de modificações que você pode precisar fazer no deck é quando algum card é banido no formato, ou quando você, de repente, achou uma estratégia nova com as novas coleções que estão vindo por aí. Mesmo assim, o valor alto que você paga num deck Modern é pago só naquele momento, ou em suaves prestações. Mas você definitivamente não tem a mesma preocupação que você tem no Standard com cada nova rotação. Levando tudo isso em consideração, podemos concluir que sim, Modern é um formato caro, a curto e a médio prazo. Mas a longo prazo você tem um deck que pode te acompanhar a qualquer hora que você quiser participar de um torneio. Fora isso, o acervo de cards presentes atualmente no formato é bem extensa e se expande cada dia mais, dando cada vez mais possibilidades de construção de decks. E dependendo do deck e da sua vontade de montá-lo, é claro, vale muito a pena o investimento. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E lembre-se de comentar e compartilhar esse vídeo. São vocês, através desses comentários, que fazem com que a Biblioteca de Alexandria se expanda e se torne um lugar cada vez melhor, com melhor qualidade de informação para todos os Planeswalkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, estourem sua Fetchland. Até mais!